Beleza, cambada. Seguinte, é... Bom, descobriram três bugs no sistema D. E, bom, já que tá todo mundo falando, eu resolvi vir falar também. E eu esperei um tempo para poder falar. O que acontece é o seguinte, é que na verdade não é um bug só, são três, né? E isso foi descoberto por um grupo de pesquisadores de segurança. E tá, e... Esses bugs estão no D, journald. o que acontece é o seguinte, os dois primeiros bugs que descobriram, na verdade, pelo que eu entendi, eles apagam, na verdade, dados, né, eles é, truncam dados. Enquanto que o terceiro bug é o que, na verdade, ele dá acesso a você como usuário administrador. Systemd, na verdade, ele veio para poder facilitar a coisa, né, ele é um init system que... A ideia dele é criar um padrão no Linux. Bom, isso a gente vê realmente, por exemplo, que ao invés de usar init scripts, ele usa units, né? E ao invés de utilizar run levels, ele utiliza targets. Então, assim, isso facilita bastante, porque, por exemplo, nos, nas distribuições que usam run levels, só que no BSD eles têm um número diferente, no System 5 eles tem números, outros números diferentes e quem está utilizando, por exemplo, o são outros números diferentes. Eu mostrei isso no vídeo sobre Run Levels, que você pode conferir aqui no canal, vai aparecer no final desse vídeo. Então assim, a ideia do System D é criar um padrão para as distribuições. Inclusive, a questão de Unix facilita muito até para as empresas adotarem o Linux, e assim fica mais fácil eles darem suporte, porque isso inclusive até era uma reclamação das empresas que quando você portava um programa para Linux, você tinha que ficar ainda escrevendo um script ainda para ele gigantesco eu até mostrei isso já em vídeos, que por exemplo, quando tem é, Daimo que tem um script, sei lá, que tem 200, 300 linhas com o Systemd ele acaba tendo 6, 7, 8, no máximo 12, às vezes então isso facilita bastante Aí o que, é que acontece? Bugs a gente tem em vários programas, isso já é natural. Só que quando chega no System D, aí parece que a galera surta, entendeu? Vira um surto de dengue ou de malária, vira uma pandemia, uma coisa assim. A galera pira com isso aí. Ah, Gabriel, mas são bugs muito graves. É, são, mas a gente já teve bugs assim em outros programas também. Tipo assim, a gente ouve falar dos bugs, pô, caramba, isso aí tem que esperar correção. Essa é a reação da gente. Agora, quando se tá, trata do System D. Pronto, aí começa, né, até especulações. Tá vendo? Eu avisei. Avisou o quê, cara? Você sabia do bug? Ou então outro falando, tá vendo? Por isso que eu nunca usei SystemD. Ah, tá bom, tipo, é um bom cara de previsão para encontrar bugs. Poderia então especular aí quais são os próximos bugs que vão encontrar no SystemD, né? Galera, é tipo assim, bugs são encontrados o tempo todo. O D não é livre disso, ele não é imune a bugs. Vocês vão encontrar mais bugs. No futuro a gente vai ouvir falar de mais bugs no D, como em qualquer outra coisa. No Linux a gente já teve bugs assim, que dão acesso ao usuário como se fosse administrador. O cara escala o acesso de administrador. O Shellshock foi um caso desse, que repercutiu bastante. Aí o Richard Salmon vai lá e escreve aquele monólogo dele, que se lasque, pô, já foi corrigido. Teve também, por exemplo, no Meltdown, no Spectrum que também permitem fazer isso e foi via hardware. Então a gente vai ver sempre hum, essas tentativas de escalar o usuário como administrador sem você ter o, o real acesso. Isso vai ser natural a gente ver com frequência. Sempre foi, a gente sempre viu e a gente sempre vai ver. Que é uma alternativa, né? o cara escala ele como usuário administrador para ele fazer o que ele quiser na máquina. Então tá, o que, que vai ter que esperar fazer? Esperar ser corrigido. Ué. Vai fazer o quê? Só que eu vou falar uma coisa, até que o Taxer Games falou mesmo. Quando teve esse Meltdown e o Spectrum, todo mundo correu pra poder atualizar os microcódigos, porque senão a máquina podia ser invadida. E falou, Gabriel, tô sem usar eles, não acontece nada. E realmente, eu fiquei pelo menos uns seis meses aí sem utilizar, e ó... Não deu em nada. A questão é que assim, né, pô, pra poder encontrar minha máquina no meio da internet, né, o cara tem que... Esse tem que ser bom. Mas, é, assim, o problema grave mesmo é em servidores. Tá, e aí que entra você. Você tem que ser responsável nesse aspecto. É, você vai deixar o seu servidor, a gente vê isso inclusive, né? Servidor com acesso ao mundo. Parabéns para quem faz isso, né? Parabéns. Então, assim, você que tem que administrar também do seu lado, como se diz admin, para seu servidor ter o mínimo de acesso possível. Se é um servidor de arquivo, só a porta para poder acessar os arquivos ou talvez a porta para via SSH. Porta da impressora, se você está utilizando lá para impressão. Então, assim, você que tem que controlar também o que, que seu servidor faz. Isso aí é responsabilidade sua. E tá, até na questão de correção de bugs, a gente vê o seguinte. Por exemplo, é, esses bugs, os dois primeiros, afetam distribuições como Debian e Red Hat Enterprise Linux. Só que a gente teve notícia, a gente pode ler lá, que, por exemplo, não afetou Fedora 28, Fedora 29. O SUS e Linux Enterprise, que eu acho que é a versão 15 E o OpenSUSE também não afetaram Por quê? Porque eles utilizam uma função especial do GCC Eles setam aquela opção e já era Eles não tiveram esse problema Aí, tá vendo, Gabriel? Tem que deixar de usar o LLVM no SystemD Galera, o SystemD não tá utilizando o LLVM Ele usa GCC e GLBC Foi até uma das críticas que eu fiz Que até hoje eu não achei informação De poder compilar o SystemD com um o LLVM e a Muscle. Eles só utilizam o GCC e glibc. Então o que tem que fazer? As comunidades como o Debian, a Red Hat e as outras distribuições setarem essa opção também na hora de compilar e disponibilizar a atualização. Dois problemas já resolvidos. Agora tem a questão do terceiro. O terceiro foi descoberto mais ou menos em 2016. Em 2018 já saiu a atualização dele sem ninguém ficar sabendo. Então, ou seja, três problemas resolvidos. E aqui é onde eu trato até o que eu já havia falado. Vocês acham que é qualquer um que consegue é, ter acesso a isso? Ah, saiu esses bugs. Qualquer um que vai conseguir acessar a máquina? Galera, os caras tiveram que criar um exploit para poder fazer isso. Então, ou seja, não é qualquer um que consegue. Ah, passa a criar então um exploit. É. Só que eles tiveram a capacidade de criar isso. Será que é qualquer um que consegue criar um exploit para fazer isso? E um detalhe, eles falaram que vão disponibilizar, só que isso no futuro. Não vão disponibilizar agora. Então não adianta. Bom, então é isso. Pelo que deu a entender, já estão corrigidos os bugs. Se a comunidade Debian, por exemplo, não disponibilizou a atualização com essa opção setada do compilador, né, na hora de compilar a atualização, então tem que esperar eles disponibilizarem essa atualização. A não ser que talvez isso seja de uma versão do GCC que o Debian não está utilizando, eles vão ter que passar a adotar, não sei. E é isso. Bom, pelo que eu vi, fizeram um alarde aí, muita galera fez um alarde, mas deu a entender que já estão os três corrigidos. Galera, bugs a gente vai ver sempre, é inevitável. acostume se com isso. O que eu acho interessante é que eu vejo que bugs no Linux são corrigidos de uma forma muito mais rápida do que qualquer outro sistema operacional. É isso que eu acabo gostando muito no Linux. Diferente, por exemplo, dos BSDs, teve aquela quantidade de bugs lá, mais de uma centena de bugs... Seis meses depois a gente estava lá. Então é isso. Só quis dar minha opinião sobre essa questão do System D, Tem mais vídeos aqui no canal. Tá? Tem por exemplo o um vídeo contando a história do System D. Tem as minhas críticas. Porque eu vejo uma galera fazendo umas críticas bem fué mesmo. Eu resolvi debater com as minhas. Eu tenho as minhas críticas a respeito do SystemD sim. Fiz por exemplo sobre Diamond and Need E fiz sobre Run Levels. Para quem quiser saber, utiliza System 5, BSD, OpenRC. Tem ali eu explicando sobre é, Run Levels, tá bom? Não por o targets na época, porque eu estava tratando sobre Run Levels, não estou tratando sobre targets. Mas o meu curso, inclusive, vai tratar sobre systemd, que é o que está no mercado, gente. É inevitável. Tá bom? Então é isso, galera. Até a próxima, um abraço e falou.